Chegou a hora do Mãos à Obra de hoje. <risos> Carlinhos, vamos fazer aqui o Mãos à Obra daqui. Olha, oh, com a quantidade de material que eu estou a ver, deve ser mesmo oh, um especial. Oh, e queres ver que ele se vai começar já a queixar? Nada, é. vá para explicar. Trouxe, venho lá, vi isto. Isto umas paletes, umas bases de paletes. Exato. Sabe o que a gente vai fazer para a candidata, para a Teresa? Sim. Uma mesa de centro. Com Passa, paletes, com paletes. E não sou com o material todo tudo isso é, então o que é que vamos fazer? vamos ver isto uma vai ser a base, a outra vai ser o tampo okay. como é que vamos unir as duas? com barrotes destes, cortadinhos aparafusados por baixo e por cima quatro barrotes criamos esta altura é, fica uma, uma mesa muito calma. boa gente. calma, agora um, calma. um bocadinho a um... parte um bocadinho mais complicada com estas varas Sim. cortadinhas da altura da mesa que eu quero Tenga, tenga, tenga, tenga, tenga, tudo à volta. Pregadas ou parafusadas, como o nome amigo E esta mesa, que vai ter um aspecto semi-rústico, semi-sofisticado. Ah, pois é. Pois é. O que é que nós vamos fazer agora? A parte do sofisticado. Esta era a parte do rústico. Sim. Em cima, vamos pôr um tampo que é um espelho. Agora, não podemos assentar o espelho assim porque ele não tem fundo e esse partido Claro! Para isso pegamos no espelho pomo em cima deste, deste painel de contraplacado Com o lápisinho que tu costumas ter na orelha Riscas, cortas, colas, fixas E fica uma mesa meia rústica, meia sofisticada oh, É como tu! Rústico, mas super sofisticado! É pá, eu leio palavras para aqui, mas mãos não há, mais, não há mais nada a dizer. Mãos à Vamos embora! Agora é com este varão, vamos por aqui, vamos cortar o varão com esta altura e vamos preencher toda a toda volta da mesa. Juntinho, juntinho, juntinho um ao outro, mesmo juntinho juntinho, não há tudo pronto, está perfeito assim. Bom, isto são muitos, são muitas ripinhas, vai demorar um bocadinho, nós vamos utilizar uma pistola de, de pressão com ar comprimido, mas lá em casa vocês podem utilizar um prego fininho e com um martelinho vão pagando, tem tempo, tá bom, bom passo. Vamos marcar o espelho aqui neste, neste contraplacado que é para fazer a base do espelho. Não, porque tem que ser interior. Está tá bem, Olhe porque o o espelho, é tem que se -se interior, ser interior. Exterior o não vai, vai, dar. vai dar. Agora, agora a turma dá baila. A é, é, é, é. turma dá baila, como que tem que estar baila? De novo, se eu digo que tu, tu marcavas isto tudo, depois chegavas aqui e traçavas o diâmetro. Tem dois trabalhos, trabalhos tem dois trabalhos. Tu tiras o diâmetro disto interior faz aqui um parafuso, agarras um fio, marcas tudo, cortas, está feito porque é que eu vou fazer com os marcações. Já não bem das aulas de geometria descritiva, queres ver? <risos> Bom, dou razão ao Luís Pedro, nós marcamos o espelho exterior e como a base, a lateral, é só 3 ou 4 milímetros, nós vamos cortar com 5 milímetros interior e tal, se derresou. por razão, mas estava a custar, estava difícil. Estamos ao passo seguinte que é aplicar o tampo de contraplacado na base do espelho. Não se esqueçam de que o mistério espelhado, vocês têm que escolher um silicone neutro, o próprio para espelhos, no Roi Merlin tem lá de silicone. Senão não, corrói o espelho. Exatamente. De seguida, aplicamos aqui o tampo, viramos ao contrário, utilizamos a mesma cola e fica a mesa e feita. a mesa. Está feita.